Voz e interpretação, Iago Valles, Roteiro, William Casteliano. A motivação não depende apenas de palavras ao vento. Ela é um conjunto ordenado de disciplina e ação. A ação, logicamente, também não é apenas agir de qualquer maneira, mas agir de maneira acertada e focada no propósito. que chamamos propósito de vida? Você tem um propósito de vida? É comum que, a serem indagadas, as pessoas não consigam responder a isso. Isso se deve ao fato do propósito da vida ser algo que grande parte das pessoas ignoram. O propósito de vida não é querer ganhar dinheiro. O propósito de vida não é querer um emprego. O propósito de vida não é querer viajar e poder, como a maioria das pessoas pensam. O propósito de vida vai muito além disso. O propósito de vida é quando você consegue entender a importância do seu papel neste mundo seja ele qual for, e você o fizer com muito orgulho e satisfação. Vejamos um exemplo. O pássaro não deixa de cantar só porque colocamos ele numa gaiola. Mesmo estando numa gaiola, ele sabe que veio ao mundo para cantar. Podemos entender então que o ser humano só prende o pássaro porque desconhece o seu canto. Do contrário, ele não precisaria prender o pássaro. Ele viveria do seu próprio canto, da sua própria luz. Mas, infelizmente, muitas pessoas desconhecem suas luzes. Então as pessoas acabam vivendo das luzes de outros, ignorando seus próprios propósitos. E a motivação está no foco ao seu próprio propósito. O cantar independente. O cantar independente onde o iluminar sempre.